Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre uma questão que surte muitas dúvidas em meio à terapia floral, que é crianças podem ou não utilizar brandy em fórmulas florais. O brandy ele é um conhaque é feito a partir de destilação natural, que tem cerca de 40% de álcool em sua formulação. Então surge a dúvida, né? Bom, sabemos que crianças não devem é, ingerir álcool. Devo ou não né, indicar é, fórmulas florais com álcool para os meus clientes, né? Ou então, é, dar fórmulas florais com álcool para o meu filho, né, por exemplo. O que precisamos considerar aqui é na concentração desse álcool. A concentração alcoólica final de álcool em uma fórmula floral, né, ou seja, o quanto de álcool tem em cada gotinha que vai ser uh, ingerida ela é muito, muito pequena, é muito diminuta. É uma concentração que não é capaz de desencadear efeitos tóxicos é, do álcool em um corpo físico, por exemplo. E é com base nessa informação que eu falo aqui que não tem problema é, a ingestão de fórmulas florais com conservante alcoólico para as pessoas, inclusive crianças, porque a concentração de álcool na fórmula floral, é, a, a concentração de álcool final né, da fórmula floral que vai ser ingerida é, diariamente é, pelas pessoas, ela é muito, muito pequena. Ela não é capaz de desencadear efeitos tóxicos é, no corpo físico. Uma sugestão muito válida, para fórmulas florais para crianças, é pingar as quatro gotinhas é, da fórmula floral em um copo de água ou outro líquido e então oferecer para a criança para minimizar ainda mais a concentração alcoólica e também. É, diminuir qualquer, reduzir, né? amenizar qualquer gosto que possa ter de álcool na formulação. E claro que a 10% o gosto realmente é muito, muito pequeno. É, quando a gente faz a 20% ou 30%, o gosto é um pouquinho mais acentuado, mas a 10% ele é muito reduzido e quando a gente pinga as 4 gotinhas em um copo de água, então esse gosto fica nulo praticamente e... Reduz, né? É, dilui ainda mais. Essa, uh, essa, essa preparação e a concentração de álcool, então, ela é reduzida mais ainda. Mas tem uma questão muito, muito importante a ser considerada. É, crianças só podem fazer uso de fórmulas florais com álcool com o consentimento dos seus pais ou responsáveis. Então, toda vez que um terapeuta floral vai atender uma criança, ele deve é, falar para uh, os pais ou responsáveis a respeito de qual conservante utilizar nesta fórmula floral. Então, se os pais ou responsáveis entendem que sim, que essa criança pode fazer uso é, de brand, né, porque entendem que é uma concentração muito pequena, que não vai causar prejuízos, entre outras questões, sim, o terapeuta floral pode indicar fórmula floral com um brand sem problema algum. Agora, se os pais ou responsáveis entendem que essa criança não deve utilizar conservante alcoólico na fórmula floral, então o terapeuta floral deve substituir o brand por conservantes não alcoólicos. Outra questão muito válida é que eu quero te destacar aqui nesse vídeo é o fato de que existem pessoas que têm alergia a álcool e para essas pessoas, né? aqui no caso do vídeo a gente está conversando sobre crianças, então é importante também é perguntar sobre isso né? para os pais ou responsáveis é, e caso haja alergia a álcool obviamente opta-se por é, conservantes não alcoólicos, como a glicerina vegetal a 30% ou ainda o vinagre de maçã a 10% ou 15%. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, escreve para mim aqui embaixo ou me chama lá no canal do Telegram. Vai ser uma alegria poder contribuir contigo. Gratidão!